no dia imediato, deliberamos visitar hospitais, enfermos em geral, deixando para mais adiante empreendimentos outros relativos aos serviços de auxílios ao próximo que nos fossem sugeridos. Éramos ao todo 30 entidades e entendemos dividir-nos em três grupos distintos por imitarmos os métodos do nosso abrigo do mundo astral. Com surpresa, notamos que... Não só nos percebiam os pobres enfermos em seus leitos de dores, como até naturalmente nos ouviam, graças a modorra em que os mantinha suspensos a gravidade do mal que os afligia, a febre como a lacidão dos fluidos que os atavam ao tronco do fardo corporal. Tanto quanto se tornou possível, levamos a essas amarguradas almas, enjauladas na carne, o lenitivo da nossa solidariedade, ora insuflando-lhes conformidade no presente e esperança no futuro, ora procurando, por todos os meios ao nosso alcance, minorar as causas morais dos muitos desgostos que percebíamos duplicando seus males. Belarmino, a quem a tuberculose impelira a deserção da vida objetiva, preferira dirigir-se aos enfermos dessa categoria a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo aos que assim expungiam débitos embaraçosos de existências antigas ou consequências desastrosas de despaltérios do próprio presente. Eu, que fora paupérrimo, que preferira desobrigar-me do dever de arrastar a vida até o final, pelas ruinosas estradas da cegueira, dando-me a aventura endiabrada de um suicídio, fui impelido, malgrado meu, pelo remorso, a procurar não só nos hospitais aqueles que iam cegando a despeito de todos os recursos, mas também pelas ruas, pelas estradas, pobres cegos e miseráveis, para lhes servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos, como o permitiam as dificuldades, o grande consolo da moral radiosa por minha entrevista o contato dos eminentes amigos que me haviam assistido e confortado no estágio hospitalar, onde me asilaram os favores do Senhor Supremo. E muitas vezes compreendi que obtinha êxitos, que corações tarjados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam às minhas sinceras e ardentes exortações telepáticas. João de Azevedo o desgraçado que se aviltara nas trevas de inomináveis consequências espirituais, escravizando-se ao vício do jogo, que tudo sacrificara o abominável domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade, honra e até a própria vida, como a paz espiritual, voltara, angustiado e oprimido, aos antros em que se prejudicara, a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes a pobres dominados, como ele o fora, pelo letal arrastamento, tudo tentando no intuito de afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças ao alto concurso dos mentores que ele sabia dedicados à ação de desviar do suicídio, incautos que se deixam rodear de mil possibilidades desastrosas. Eram mais rudes ainda, porém, os testemunhos do desventurado Mário Sobral. Ulcerada pelos hábitos do passado, sua mentalidade arrastava-o para os lupanares, malgrado o sincero arrependimento por que se via possuído. Exigia-lhe reparações dificultosas para um espírito, atividades heróicas que frequentemente o levavam à violência de sofrimentos indizíveis, provocando-lhe lágrimas escaldantes viam-lo a querer demover, desesperadamente, a juventude inconsequente da contumácia nos maus princípios a que se ia escravizando, narrando a uns e outros, por discursos em locais inadequados, as próprias desventuras, no que não era absolutamente acatado, porque, nos antros onde a perversão tem mantido seu império letal, as intuições de alentúmulo não se fazem sentidas, porquanto as excitações dos sentidos animalizados, viciados por tóxicos materiais como psíquicos, de repulsiva inferioridade, tornam-se barreiras que nenhuma entidade, em suas condições, será capaz de remover, a fim de se fazer compreendida. Estendemos tais ensaios após as prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação. E, por fim, invadíamos domicílios particulares à cata de sofredores inclinados à possibilidade de suicídio, e que aceitassem nossas advertências contrárias por meio de sugestões benébulas. Havia casos em que o único recurso que nos ficava ao alcance era o sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos, induzindo aqueles a quem nos dirigíamos, geralmente mulheres, a mais amplo devotamento à crença que possuíam. No entanto, sofriamos, porque o trabalho era demasiado rude, excessivamente voltoso para a nossa fraqueza de penitentes, cujo único mérito estava na sinceridade com que agiam, na boa vontade para o trabalho reparador. Assim foi que viajamos pelo interior do Brasil, procurando, o quanto possível, prevenir contra a malfazeja tendência observada tristemente por nossos guias, no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava em resultado estatísticas inquietadoras nos casos de suicídios. Conhecemos, assim, as extensões desoladas do Nordeste inclemente, rendendo homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas árduas e incessantes com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais nem do seu Deus, nem do futuro, esperançado sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora que, em verdade, só encontraria no seio da imortalidade. Nas caravanas altamente instrutivas a que nos levavam, grandes lições recebemos, então, as quais muito profundamente calaram em nossos corações, iluminando nossas mentes com novas e fecundas apreciações filosóficas. Representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o grande, o boníssimo Bezerra de Menezes, e o mavioso poeta do Senhor, Bittencourt Sampaio, lecionavam para nós outros, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tivemos ocasião de examinar com eles modalidades de desgraças e sofrimentos, comparados aos quais aqueles que nos haviam levado ao desespero não se apresentariam senão como truanices próprias de boêmios piegas. No entanto, nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro incivilizado do país todos suportavam resignadamente, até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Entre mentes, com desgosto que Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato que não aquele por ele mesmo escolhido o único, aliás, para que se sentia impulsionado, o retorno imediato à encarnação para resgates pesados em meio familiar afinado com seu estado mental. Mário desatendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Faltava as expedições piedosas de visitação aos sofredores, ouvidando deveres sagrados que conviria cumprir-se a bem da reabilitação própria. Disse-ia que, ao contato da sociedade terrena, se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Sentia-se arrastado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de outrora. Ter, a pretexto de tentar converter transviados e inconscientes à moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o passado a tal ponto que, em torno dele, pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Já várias vezes fora divertido piedosamente por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios, prematuramente, outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Nosso estágio na terra era um como exame para ascendência a novos cursos. Tínhamos liberdade de ação conquanto não estivéssemos ao desamparo e fosse muito relativa a liberdade com que contávamos. Nós outros vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.